a neurociência, em primeiro lugar, ensinou pra gente é que nós não somos um ser racional. Nós estamos sempre, o tempo todo, sendo influenciado por questões que a gente não percebe, mesmo quando a gente acha que a gente é racional, a gente não é tão racional. Tem uma história de uma colcha é, feita à mão, que tem vários tamanhos. Então, a colcha king size custava 300 dólares, a colcha... Queen size custava 250 e a colcha double custava 200 dólares. Double Ou seja, três que tamanhos, queen. de acordo com o tamanho, você tinha um preço. Entrou numa promoção e todas as colchas de todos os tamanhos, elas estavam todas por 150, 150 dólares. E aí a moça que resolveu comprar a colcha, ela tinha uma cama double, mas ela resolveu comprar a king size, porque se a colcha do tamanho maior custava 300 dólares e todas em promoção custavam o mesmo preço. Ela comprou a colcha maior, mas a cama dela não era nem do tamanho da colcha maior. É, às vezes ela vai dar de presente para a sogra depois que e Ela eles... se achava racional. Por quê? Porque ela tá pagando metade mais. do preço. Mas na verdade, a referência dela era o dobro. E era muito alterada naquele aquele precis... momento. E ela não precisava da colcha. Você estava tá comentando comigo um efeito, eu até vou perguntar para você a tradução, que é o um efeito? Prime, chama Prime. Eu vou traduzir como o efeito primeira impressão. Ou como que você traduz? Dá um exemplo do que que é esse efeito. É, tem um, um exemplo muito bonitinho que é assim. Eu viro para você e te pergunto. E aí, Sami? Quão feliz você se sente nesses dias? Responde para mim. Eu tô muito feliz de estar aqui. eu tô bastante feliz de estar aqui no Futuro. Esse programa me faz bastante okay. alegre. E se eu pergunto para você assim? Quantos encontros amorosos você teve na última semana? Você não precisa me responder, pensa. Eu já pensei. Ok. Aí eu te pergunto, o quão feliz você sente esses dias? Feliz, posso falar que é igual, porque se eu minha esposa vai me matar. Então eu digo <risos> que eu estou igualmente feliz, mas mais ainda porque eu lembrei da minha esposa. E você teve é, vários a... encontros amorosos Sim, com a sua esposa eu... na última semana. Então o que, que acontece? Esse é um efeito priming. O que, que eu fiz? Eu te fiz pensar em quantos encontros amorosos você teve na última semana, e depois eu te fiz uma pergunta do quão feliz. Você não tem como desvincular a primeira, a primeira pergunta da segunda. E quando a gente pergunta como foi a sua vida amorosa nos últimos tempos, e depois a gente pergunta o quão feliz a pessoa se sente, ela está influenciada pela vida amorosa. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. De certa forma, a gente vê muita propaganda de imóveis Vocês já repararam, propaganda de imóvel, tem a família, eh, mostra sempre uma família feliz, com a criança, às vezes com o cachorro, aquele imóvel eh, sempre bonito e eles tentam vender mais a felicidade do que às vezes as características. De certa forma, quando a propaganda, uma empresa faz uma propaganda para animar a pessoa, essa sensação, ó, vou deixar a pessoa feliz e aí ela tende a comprar ou eu estou viajando e não tem nada a ver. Não, infelizmente é verdade, infelizmente isso acontece. Você consegue fazer com que a pessoa receba é, metáforas, né, influências de associações e quanto mais você faz associações do produto com algum tipo de motivação ou de satisfação, essa pessoa tende a querer comprar. Tem algum exemplo que você tem visto se repetir? Eu falei desse de imóveis que me veio à mente, mas você vê isso tem muito, muito frequente? Tem muito estudo com a escolha de música de acordo com o público de uma loja. Então, alguns estudos mostram, por exemplo, lojas de jovens. Se você deixa o background, né, a música de fundo, com a, a seleção musical dessa faixa etária, os jovens tendem a ficar mais tempo na loja e a comprar mais. Lojas de vinhos. Quando você tem na loja música clássica, a loja vende vinhos mais caros. Você não percebe. É um priming, você não percebe. Como funciona a questão dos cheiros? Eu percebo que algumas lojas, inclusive, não só tem um, um cheiro que geralmente é agradável, mas gostam de desenvolver uma fragrância. Isso funciona? Funciona, porque o cheiro é um dos nossos sentidos mais primitivos. Então, a nossa memória para cheiro é muito forte. E ela é uma memória emocional. Então... É óbvio que se a loja apresenta um cheiro que lhe desagrada, que você tem uma memória, uma memória emocional negativa, você vai ter uma, uma, reação, uma repulsa, mas se a loja desenvolve um cheiro ou uma fragrância ou associa com, com memórias emocionais suas, ou nem memórias, estabelece em você uma associação, você passa a comprar mais.